Vamos falar sobre o perigo de acreditar que o aluno com deficiência pode não aprender e vamos falar como você pode revolucionar a sua escola com pequenas ações que estão ao seu alcance, dentro da sua zona de controle. Para quem não me conhece, meu nome é Leandro Rodrigues. Eu sou do Instituto Itard e minha missão é ajudar você, educador, a adaptar atividades para o seu aluno com deficiência, para que você veja o seu aluno com deficiência aprender, porque todos podem aprender. Olha, a educação inclusive funciona assim e para que ela funcione algumas regras precisam ser seguidas. Eu quero falar os benefícios de você aplicar isso. tá? Quais são os benefícios de você aplicar isso? Vamos lá. Aplicando isso você cria, número um, você cria um ambiente acolhedor. Imagina, tá? eu quero que você imagine o que você vai ouvir agora e relacione com a sua escola e imagine e visualize que é possível que isso aconteça na sua escola. É possível que isso aconteça na sua escola e o pivô dessa transformação pode partir de você com pequenas ações. Um ambiente acolhedor para alunos e familiares. Imagine alunos e familiares vendo a sua escola como referência em educação inclusiva na sua comunidade. Vendo a sua escola como referência de educação inclusiva na sua comunidade. Imagina isso. Distante da realidade? Não pensa na distância agora. Pensa só em começar a caminhada. Segundo, um ambiente mais colaborativo entre professores. Olha só, um benefício puxa o outro. Quando existe uma escola que é referência em alguma coisa, geralmente a equipe escolar dessa escola, ela é muito unida, muito engajada. porque Eles sabem que o trabalho deles... É reconhecido, é bem feito, é referência, é bem falado na cidade. E eles valorizam isso. Quem não valoriza isso? Você não valorizaria isso? Se você está um, fazendo um trabalho que é reconhecido, que é valorizado, que os pais procuram, que as famílias procuram, que, o, que todo mundo vê que é legal, que é bacana, a a equipe trabalha melhor. Então, imagina um ambiente mais colaborativo entre professores e eles, todo mundo vai ver a sua escola como referência. Terceiro benefício. Você vai contribuir, olha só, isso aqui é um benefício de papel social, tá? Você vai contribuir para a redução de preconceito e capacitismo, contribuindo diretamente para a sociedade. Por quê? Porque o seu aluno vai aprender. Quando o seu aluno aprende, pessoas que acreditam que ele não pode aprender, vê ele aprendendo. Crenças sobre capacitismo, pre preconceitos, começam a cair por terra. Porque existe uma prova irrefutável ali na frente deles. Não é uma pessoa que está falando. Eles estão vendo o aluno aprender. Percebe como é que isso é importante? Como é que tudo está relacionado? Quarto benefício. Vai ajudar o seu aluno com deficiência a aprender mais. O que é um direito dele? Isso eu acho isso muito bonito. E importante. Se... Eu consigo ajustar uma coisa na minha prática, na minha maneira de pensar, na minha maneira de agir, no meu dia de -dia escolar. E esse pequeno ajuste que eu faço, que não compromete recursos, não compromete mais tempo, não compromete mais nada. É um pequeno ajuste na técnica. Um pequeno ajuste na técnica que permite que antes um meu aluno que aprendia 20% comece a aprender 50%, 60%, 80%. Isso é incrível, Além de ser um direito do aluno, poder aprender tudo que ele pode aprender, não é? a gente consegue contribuir mais. E contribuir mais é sempre bom, porque a gente recebe mais em troca também. Não é? Quarto benefício esse. Quinto benefício, quando você aplicar a primeira regra de ouro da educação inclusiva, que eu já vou falar qual é. Você vai ajudar a todos os seus alunos aprenderem mais, porque a inclusão. É boa para todos. É interessante esse ponto aqui. Muitas pessoas não percebem que a educação inclusiva não é boa para todos. Mas a educação inclusiva é boa para todos, sim. Inclusive para pessoas que não têm deficiência. Pessoas sem deficiência. Para pessoas com deficiência e para pessoas sem deficiência. É bom para todos. Por quê que é bom para todos? Por vários e, vários e vários e vários motivos você deve ter aí vários motivos para citar. Agora só vou citar um que é referente à capacidade de aprendizado. A educação, inclusiva ajuda a tornar o conteúdo mais acessível fisicamente, sensorialmente e cognitivamente. Quando eu tenho um conteúdo mais acessível cognitivamente, eu consigo alcançar mais pessoas. Não só as pessoas com alguma limitação intelectual, não. Eu, eu Leandro, quando estou diante de um conteúdo que está mais acessível cognitivamente, ao invés de ficar... 10 minutos para entender, eu consigo entender em um minuto. Isso faz diferença para mim. Só para começar a pincelar os benefícios da Educação Inclusiva. Através da Educação Inclusiva, conteúdos, atividades, ficam mais acessíveis para que as pessoas consigam aprender melhor e mais rápido. As técnicas, os recursos, as adaptações que funcionam para que determinado aluno possa alcançar um conteúdo Torna a vida dos outros alunos mais confortável e mais fácil também. Isso é muito bacana. Muito bacana. Isso aí é o quinto benefício. Sexto benefício da primeira regra da educação inclusiva, quando você aplica. Vai melhorar a sua imagem como profissional. Como assim vai melhorar a sua imagem como profissional? Pensa comigo. Outras pessoas irão ver você como educador referência. Uma coisa é ver a escola como referência. Isso é legal, né? Ah, eu trabalho numa escola que é referência. Em educação inclusiva Outra coisa é As pessoas me veem como referência Em educação inclusiva E isso é uma possibilidade real Porque são poucos os educadores hoje Que realmente estão fazendo Um trabalho fora da média Na educação inclusiva Então, Quando você, quando esses educadores começam a aparecer Eles se destacam Eles são convidados inclusive Para falar em outras escolas Para fazer treinamentos Para fazer oficinas Isso é muito legal Quando a gente vê que o nosso trabalho está sendo valorizado, está sendo reconhecido. A sensação de propósito aumenta muito. Isso é bom para todo mundo, para você também. Sétimo benefício. Vai melhorar sua satisfação e realização como profissional. Você ficará mais satisfeito consigo mesmo. É óbvio, mas é legal a gente trazer. Né? A nossa função como educador é ver o aluno aprender. Então, quando o aluno aprende, nós ficamos satisfeitos. Quando o aluno não aprende, Aí bate frustração, bate sentimento de impotência, não é bom, não faz bem, nem para a nossa saúde, isso, nem para o aluno. Oitavo benefício vai te dar orgulho por lutar por uma causa digna. Você sabe que o seu trabalho não é só um trabalho, é uma causa. O seu trabalho, é educador inclusivo, não é só um trabalho. Você não está cumprindo hora. Tem muita coisa envolvida nesse trabalho. Né? Se a gente fosse falar da profissão educadora aqui, ia ficar horas falando sobre isso. Mas você percebe que é mais do que uma profissão. Né? É uma causa digna. Nono, para a gente finalizar a lista de benefícios. Vai melhorar a sua saúde e a sua inteligência. Olha que incrível isso. tá? Eu não inventei isso. Vai melhorar a sua saúde e a sua inteligência. Por quê? porque você vai estar trabalhando por uma causa uma causa digna uma causa louvável, uma causa incrível que é facilmente reconhecida por a maioria das pessoas e que quando você vê o seu aluno aprender é, você alcança algo que nós chamamos de propósito da profissão quando uma pessoa alcança o seu propósito, ela tem um propósito claro, um propósito de vida, um propósito profissional e ela vê que está caminhando, que está alcançando, que está vendo o seu propósito ser alcançado dia após dia, aluno após aluno, que passa nas suas turmas, nas suas, nos seus anos letivos, na sua escola, nos seus anos de profissão, aluno após aluno você vê o seu propósito sendo cumprido, sendo alcançado, a sua causa digna ser alcançada. E eu fiz um estudo de uma universidade respeitada, eu acho que é Cambridge, se não me foge a memória, com milhares de pessoas, milhares de pessoas, tá? é, e estudaram pessoas que tinham um propósito claro, um propósito bem definido. Elas sabiam o que elas queriam. Elas sabiam por que elas trabalhavam. Elas sabiam por que elas levantavam da cama de manhã. E o outro grupo de pessoas não sabia muito bem o que fazer da vida. Não tinha decidido ainda. Não sabia por que estava trabalhando, pelo que. Estava escolhendo ainda, estava buscando algo. As pessoas que estavam buscando algo, elas não sabiam bem o que era. Elas gastavam muita energia naquilo. E ficavam mais suscetíveis a doenças do corpo e da mente. Já o outro grupo de pessoas, que tinha um propósito definido, claro, e que estavam em direção ao seu propósito, a vida delas apontava em direção àquilo que elas queriam alcançar, esse grupo de pessoas tinha mais saúde física e mental, e mais capacidade intelectual. Isso é incrível. E qual é o nosso propósito? Nós temos um propósito claro, ver o aluno aprender. Então, Ver o aluno aprender. E para que nós possamos ver o aluno aprender, nós precisamos aplicar a primeira regra da educação inclusiva. E qual é a primeira regra da educação inclusiva? Acreditar que todos podem aprender. Acreditar que todos podem aprender. E acreditar que todos podem aprender é realmente acreditar de cabeça, de corpo e alma. É não duvidar. É não ter sombra de dúvida. É não falar, ah, todos podem aprender. Ah, mas esse daí, esse daí... Talvez não aprenda, não. Esse daí, daqui a pouco sai da escola, não esquenta com ele, não. Esse daí, a mãe dele, ó, é meio doidinho esquenta, não. Daqui a pouco, troca de escola, a gente se livra dele e vem outro. Se você pensar assim, você está colocando tudo por água abaixo. Por quê? Porque você está minando, não o aluno. Você não está ferindo o aluno, porque ele pode nem ouvir isso, nem entender o que você está falando. Você está minando o seu propósito. Se tem algum educador, por exemplo, na sua escola que fala Ah, esse daí não vai aprender, não. Ele está indo contra o próprio propósito dele como educador. Que é ver o aluno dele aprender. Percebe? E isso torna ele mais suscetível, inclusive a doenças físicas e mentais. Porque ele está indo todo dia fazer uma coisa que ele não acredita ser possível de alcançar. Por que, que eu vou ir todos os dias fazer algo que eu acredito não ser possível de alcançar. Isso não faz o menor sentido. Isso vai me deixar doente. A gente não escolheu ser educador para ficar doente. A gente escolheu ser educador para espalhar a alegria, que é ver o aluno aprender. A alegria do aprendizado. A alegria de aprender, de estudar, de, da educação, de, de ler, de interpretar, de, de aprender coisas diferentes. Porque é incrível a educação. É sensacional. É lindo. Só que ela precisa levar o aluno ao aprendizado. A nossa prática precisa levar o aluno ao aprendizado.